estamos dedicando esse mês todo aqui no canal as sugestões e perguntas dos inscritos e do pessoal que me segue nas redes sociais e tem uma pergunta que é meio geral assim que o pessoal tem curiosidade me perguntam qual é a minha religião se eu sou cristã se eu sou espírita então hoje eu vou te responder. E mais uma vez, quero deixar aquele recadinho de que se você quiser receber minhas informações sobre eventos presenciais, eventos online, ou mesmo os vídeos aqui do YouTube, que às vezes o YouTube não avisa que eu lancei, deixe para mim o seu contato, que eu vou te avisar de tudo que eu fizer. Eu vou te contar hoje sobre a educação religiosa que eu recebi na vida. Bom, a minha mãe é católica, cristã. E o meu pai não tinha muita religião. Eu, na verdade, não sei qual era a religião do meu pai, porque ele gostava de muita coisa. Mais pra frente, quando eu era adolescente, ele se tornou maçom. Mas ele me levou em muitas religiões diferentes, mesmo quando eu era criança. Ele me levou no Espiritismo, ele me levou na Umbanda, ele me levou no Budismo, me levou para diversas igrejas apenas porque ele queria que eu conhecesse as diversas religiões que existem e eu achei isso muito interessante eu me interessei por religiões muito cedo ainda adolescente, com 13 anos eu já lia muita coisa a respeito do hinduísmo, do budismo e mesmo do cristianismo, muita coisa uma época da minha vida eu morei na Inglaterra e eu morei dentro de uma comunidade metodista e achei o máximo. Lia com eles os evangelhos todos os domingos, cantava no coral durante um bom tempo. Mais para frente, eu me interessei pelo Espiritismo e estudei durante quase quatro anos numa associação espírita para entender a doutrina. Bom... E qual é a minha religião hoje? Eu diria que tenho todas, eu amo todas as religiões, acho que todas elas são importantes. Eu conheço pessoas de, das mais variadas religiões, inclusive de uma religião chamada a religião dos nativos norte-americanos, que é uma igreja mesmo nos Estados Unidos, e frequento muito tranquilamente todos os meios e se você assistiu uma das séries que eu fiz pelo mundo em Bali tem um dos episódios eu conto de um homem que eu encontrei num templo e, e, a, e o que ele me disse é, eu estou totalmente de acordo eu, a gente estava visitando um dos templos de Bali que tem como religião o hinduísmo e a gente estava por ali só percebendo o templo, vendo as coisas, quando eu resolvi perguntar para um homem, um senhor idoso que estava por ali, a que Deus que era dedicado aquele templo. E esse homem olhou para mim com um olhar com tanta sabedoria e disse assim, é, Senhora, eu sou um homem, quando eu estou em casa, os meus filhos me chamam de pai, a minha mulher me chama de marido. Quando eu vou para o mercado, me chamam de comerciante. E quando eu vou ao mar pescar, me chamam de pescador. Muitas manifestações. Mas eu sou um homem. Assim é Deus, ele me disse. Deus é um só, mas existem muitas manifestações. Então, esse templo é dedicado ao deus tal e ao deus tal e ao outro deus, me contou um pouquinho, mas ele frisou que todos são como faces de uma mesma unidade. Eu vejo as religiões assim, faces de uma mesma verdade, sob diferentes pontos de vista. E na vida de uma pessoa, acredito que às vezes uma religião é importante para ela, porque traz ensinamentos, traz uma doutrina e depois outra é, e ela pode mudar assim eu vejo hoje então se você me pergunta se eu sou cristã eu digo que sim, eu sou cristã eu adoro a doutrina do Cristo acho que existem ensinamentos maravilhosos se você me perguntar se eu sou budista eu digo que sim também porque a história que eu conheço de Siddhartha Gautama, o Buda, é maravilhosa. O caminho do meio, o caminho das nobres verdades. Fabuloso! Qual é a sua religião? Bom, tem gente que tem como religião a televisão, porque não deixa de assistir todos os dias. Tem gente que a religião é, por exemplo brigar com os filhos, e recolher a bagunça que eles fazem do, durante o dia. Religião é aquilo que você pratica todos os dias, e aquilo se torna sua crença. Tem gente que acredita nas histórias enlouquecidas da cabeça, e aquilo é a crença, e acaba sendo a religião da pessoa. Mas e a palavra religião? O que significa? Religião vem do latim, religar, religar o que? Religar o coração humano com o coração de Deus, a mente humana com a mente de Deus. Sob esse ponto de vista eu pergunto, o que então não é religião? A nossa vida toda é um caminho muito longo nos conectando de volta a Deus dia após dia. Todo o sofrimento, todas as indagações, todas as dores, os dramas humanos, o que são, se não lições que nos reconectam a quem nós realmente somos? Nós somos esse ser espiritual eterno e perfeito, vivendo a existência humana, vivendo a religião dia após dia. E é isso que eu tenho para te dizer, espero que tenha sanado sua curiosidade. Por favor, não me exclua se eu não satisfaço a sua visão sobre religião. A gente tem tanta coisa no mundo que nos separa, vamos ficar com aquilo que nos une. Um beijo.